notaram que os crentes estão falando Glória Lula? Olha eu passei perto de uma inglês, eu escutei Glória, Glória, Glória Lula, irmão. Eu entrei lá para ver o que, que era aquele estando todo, tinha um retrato do Bolsonaro que estava comparando com Jesus. Aí do lado direito estava o Frário Bolsonaro e do lado esquerdo estava o Carlos Bolsonaro. Aí eu pensei, o Bolsonaro no meio. Pensei, olha, Bolsonaro não tem semelhança nenhuma com Jesus, não, mas esses dois que estão tá do lado. <risos> tem a semelhança certa dos ladrão, né? Pessoal, a que ponto chega a burrice do Bolsonaro? Ele foi pedir voto lá em Portugal. <risos> Chegando em Portugal, ele cumprimentou o Joaquim, cumprimentou o Manuel. Xingou as marias Foi nas igrejas Pediu voto De lá ele ia lá pro Chile Mas lá no Chile os metrôs Estavam pegando fogo não deu muito certo não Aí ele foi fazer uma motocicleta Lá nos Estados Unidos Aí o gato Bolsonaro escreviam um baixo assim falava ó O Bolsonaro tá bombando lá em Orlando Mas é bom que ele bomba por lá mesmo Bolsonaro só ficou com o robô e com as velhas Sabendo disso, ele apelou Ele foi visitar os asilos Chegando lá no asilo, ele cumprimentou os velhos, xingou as velhas aí, aí ele falou assim, olha Quem ficar na minha direita tá comigo Quem ficar na minha esquerda tá com o Lula a véia arada correu tudo para esquerda Aí ficou uma véia do lado direito Aí ele falou para a véia Aí senhora, tamo junto hein, tá ok? Tamo junto Aí ela falou o quê? O que falou? É? É, 7 de setembro Dia de apito do cachorro do Bolsonaro Mas ninguém escutou ele dar esse apito de cachorro? se ele deu esse apito de cachorro, então foi sai, vai ligar, passa Sim, porque tinha mais gente assistindo o desfile do que desfilando, né? Sabe, mas valeu a pena, eu gostei muito dos nossos paraquedistas Nossos paraquedistas é muito treinado Nosso paraquedistas é tão bom Que eles pulavam do avião e não precisavam nem de paraquedas Só vi com burco burcotuco no chão tem um paraquedista lá, olha. Aquele vai ser preso pelo soldado o da minha igreja. Falou para mim, Zé Guendé, você vai votar no Lula? Eu falei, eu vou. Vai. Ele falou para mim, se você votar no Lula, você tá entregando seu espírito com o diabo. Aí eu falei, mas se eu votar no Bolsonaro, eu vou estar tá entregando o Brasil? Ele falou, é, mas o Bolsonaro trabalha. Eu falei, ah, se ele já trabalhou alguma, alguma vez na vida, foi cortando bambu. Porque eu vejo aquele pessoal do Rock and Rio falando, ei Bolsonaro, vai cortar bambu?